Olá bem que é a malta do aço, vamos aqui para mais um vídeo no meu bunker, e como o título indica, vamos fazer um vídeo para D16, de material para D16. Eu sei, não comecem já a resmungar, que eu já apresentei este coletor, e estas bielazinhas titanizadas, mas a uh, Max Rods voltou-me a enviar um produto para D16, que é este aqui, eu já vos vou mostrar, mas pediu-me para eu voltar a falar nestes, porquê? Porque estão com um preço mais baixo vocês passem no site e se precisarem deste coletor ou destas bielas titanizadas segundo informações deles eles vão colocar o preço mais baixo ok lembrando este coletor eu já tinha feito vídeo tem um maior fluxo aqui vocês têm muito mais jarda ok o, o ar Fui melhor, eu já fiz vídeo dele, vou deixar novamente o link na descrição, só para uh, vocês possam, em vez de estarem ali a procurar o vídeo, possam clicar e abrir logo direto. E também estas bielas para D16, titanizadas, são tipo Gold Edition, uh, também vou deixar na descrição, eles vão colocar o preço mais porreiro, depois de eu lançar o vídeo, portanto, na altura que vocês agora estão a ver o vídeo, cliquem nos links que vão estar na descrição, que... O preço vai estar mais porreiro, vocês usam o código de desconto do canal do Yuri, também está na descrição, e vão ver o preço ali, go down, go down. Ou então, ou então, que agora eles têm a hipótese, em alguns itens, em vez de baixar o preço, oferecem-vos os esportes e vêm direto a casa, que em termos de porcentagem vai quase dar a mesma coisa, sendo os esportes, sendo o desconto mas vai-vos poupar de uma coisa, se vier direto a casa, fogem das alfangas e essas cenas, não tenho uh, tido historial destes produtos da Max Rods irem para a alfanga, até hoje nenhum produto que eles me enviaram foi parar a alfanga, mas às vezes poderá dar o caso, resolve-se, é só eu lá, lá levantar, levar a fatura de compra e essas coisas, mas dá um bocadinho de trabalho, ok? Mas vamos lá falar então do produto que eles me enviaram, para mostrar neste vídeo deixem-me só desviar aqui estas coisas e falar neles muito por alertas meus eles agora fizeram tubos de refrigeração ou melhor estão a fazer mais tubos de refrigeração para mais modelos disseram-me que importaram que eles no site de Max Pending Rods US que é dos Estados Unidos já tinham estes tubos para D16 mas no UK não tinham e agora fizeram a, a importação de um site para outro e já comercializam isto no Ok, que são os tubos da água para os nossos D16. Atenção que também traz aqui as devidas abraçadeiras e traz aqui um, 2, 3, 4, 5, 6 tubos de silicone para deixarem ter aqueles problemas de rebentar tubos, tubos velhos, tubos ressequidos. Eu já apresentei uma porrada de tubos até de outros, de outros patrocinadores e é uma coisa que eu reforço sempre. Seja qual for o site que vocês comprem, seja qual for a vossa preferência a nível dos sites que, que eu publicito aqui, não interessa. O importante é vocês reforçarem o vosso sistema de refrigeração porque estes carros 92, 95, 93, 96, pá, os tubos estão ressequidos e às vezes numa viagem, numa coisinha assim, arrebentam um tubo pequeno nas curvas e vocês ficam com a viagem piada por causa de um tubo de água. E se optarem logo, por estes de silicone, então aí dá-vos uma margem de garantia para bah, durante muito tempo estes tubos, eu tenho aqui o site aberto custam 36 libras ou seja, vocês com 36 libras recebem os tubinhos para pôr o vosso sistema de refrigeração pá, pelo menos em termos de, de tubagem, muito mais descansados, muito mais soft agora, vocês têm aqui um pack fixe coletor de admissão belazinha e tubagem de água, eu vou deixar os três links na descrição, lembrando, ainda podem usar o código de desconto, mas são três itens para vocês rejuvenescerem o vosso D16 e trazerem para o canal do aço, dizer assim, pá, eu meti o coletor, eu meti a biela, eu segui o conselho de reforçar o sistema de refrigeração, dá aqui uma formiga, sai aqui e o carro está fixe, bora lá filmar isso, e a gente filma, a gente filma, ok malta, bem, eu vou deixar na descrição. Os links destes três produtos, vou deixar o código de desconto, o site da Max Spinrods, que é quem patrocinou este material todo e me pediu para vos mostrar. Vocês fiquem bem, um grande abraço e um grande gás! E se aplicarem isto, aquilo é vai dar gás! Vai! Vai pai!